Olá pessoal, meu nome é Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba e hoje eu estou aqui para falar do Kernel Den. É uma função que apareceu no Elixir na versão 1.12.0. Aqui está o, o anúncio da versão 1.12.0 lá na, no Elixir Forum. Aí ele fala aqui, é, a equipe do, o core team do Elixir anunciou aqui, o módulo kernel, que é aquele módulo que tem várias funções muito úteis, mas que sim, não são, por exemplo, as funções relacionadas apenas a números inteiros, estão lá no integer, as funções relacionadas apenas a estão enumeráveis estão no módulo enum, e o kernel é meio que, assim, eu não queria usar essa expressão, mas vamos usar um balaio de gato, tem muita coisa, se eu digitar aqui no terminal, Kernel ponto, vem muita coisa, desde coisa para função para truncar um número, até função para comparar, que na verdade são, são operadores, operadores são tipos especiais de função, funções relacionadas a processos, a funções de sítios. Então, eles adicionaram duas novas funções no módulo kernel, ao módulo kernel, kernel den barra 2, quer dizer que tem dois argumentos, e kernel tap barra 2, que segundo a, segundo a equipe, segundo o core team do Elixir, são especialmente úteis em pipelines, com o símbolo do pipe aqui. Se você entrar na documentação do Elixir, do olha, aqui está a versão do... Estou olhando a versão do 1.2.3, mas eu posso ver aqui na versão 1.3.3, que no momento que eu estou gravando é a versão mais recente do LX, eu clico aqui em DEN, e aparece aqui que o kernel DEN é uma macro que está disponível no LX desde a versão 1.12.0. Então, se por acaso você está trabalhando com um sistema que é anterior a 1.12.0, você não vai ter o kernel DEN, mas eu estava vendo até lá no LX Forum que você pode simular o kernel DEN com a função própria sua, não, não tem problema. O que é que a kernel then faz? Então, ela recebe um valor e uma função. E ela... Aqui ele diz assim, ele faz um pipe do valor para a função. Isso quer dizer o quê? Que ele aplica essa função aplica essa função a este valor. Então, é o equivalente a... Por exemplo, vamos voltar aqui. Se eu tenho uma, uma função f que vai... Uh, receber um valor x e vai multiplicar esse valor x por 2 e eu quero aplicar essa função f a 3, 3 vezes 2 vai dar 6 se eu chamar o kernel.dem passando 3 e f ele retorna 6 também então é só uma forma diferente de você aplicar mas por que, que eles dizem que... Opa, desapareceu aqui. Então, em outras palavras, o kernel den invoca a função com o valor como argumento. Isto é mais comumente usado em pipelines, permitindo, você, permitindo a você usar um pipe para um valor, para uma função fora do seu primeiro argumento. Então, permitindo a você fazer um pipe de é que é meio difícil traduzir aqui, que pipe é value, é complicado, né? Mas se você está no pipe, você pega o valor que você recebe do pipe e passar para uma função que não é o primeiro argumento. Então, value to a function outside of its first argument. Então, aqui ele dá um exemplo, esse aqui é o exemplo bobo que eu fiz também, só com outros valores, no caso, isso aqui, que a gente fez. Passo uh, 3. Pipe F. Eu não sei se vai dar certo aqui. Eu acho que, eu acho que não vai não dar certo aqui. Porque eu tenho que fazer o seguinte. Agora sim. Eu vou colocar o F, o ponto, abre e fecha parênteses. Porque aqui ele colocou uma função... Ah, sim, mas eu não usei o DEN, né? Se eu faço o DEN F, aí dá certo. Então, essa sintaxe aqui é meio feia, porque tem o um ponto, abre e fecha parênteses, que é mais agradável. Eu faço o pipe do 3 para DEN F. Então, eu aplico F com o parâmetro 3. Aqui é o outro exemplo, onde ele pega o valor 1 e aplica e aí é esse exemplo que ele é isso que ele está querendo dizer aqui o pipe o que acontece normalmente com pipe é que você passa o valor como primeiro argumento da função da, da próxima função no pipe no pipeline nesse caso aqui como eu tenho eu tenho then vejam o que esse, esse um aqui ele não vai ser o primeiro argumento de inundrop. ele vai ser o segundo argumento de inundrop porque eu criei uma função aqui que recebe somente um valor e passa esse valor aqui como segundo argumento de inundrop. Aqui eu fiz um exemplo que na verdade não não não explora todo o potencial do do inundem. Então nesse caso aqui, olha, eu criei uma função, mas eu, eu vou modificar ele esse exemplo para que explore melhor. Eu criei uma função chamada myfun, que é que ela faz? Ela multiplica um, um valor qualquer que ela receba por 4. Então, por exemplo, se eu for aqui no, no terminal, e eu chamo myfun de um valor 10, ele vai retornar 40, 100 vai retornar 400. Tranquilo, né? Aqui eu. Está tá cortando um pouco aqui, mas eu tenho. Deixa eu copiar. Eu simplesmente fiz uma lista com várias funções. Essa função multiplica por 2, essa função soma com 5, essa aqui usa aquela notação resumida, ela pega o, retorna o quadrado de um número, essa aqui subtrai por 2, e essa aqui é interessante porque ela. O que quer que ela receba, ela ignora e retorna um. 1. E o que foi que eu fiz nesse grande pipe aqui? Eu faço o seguinte, eu pego essa lista de funções, primeira coisa que eu faço é um inspect. Uma coisa que, que, que é interessante fazer é isso aqui, olha, eu vou comentar isso aqui, vou lá no terminal, só que aí fora do, do ix, e vou chamar assim, LX, LX, LX, LX, e aquilo ali tudo está nesse arquivo exemplodem.exs quando eu rodo tudo da primeira vez ele reclama que o myfun não foi usado mas a única coisa que ele faz é retornar cinco funções essas duas linhas aqui elas eu uso um map olha, continua retornando cinco funções só que aqui esse map aqui, ele pegou cada uma dessas cinco funções, passou como argumento aqui para o... Ele pega cada uma das cinco funções, que vai entrar aqui como f, porque o... a lista de cinco funções vai ser o primeiro argumento do enum map, Vai pegar cada uma dessas cinco funções e vai, vai fazer uma composição aqui. Eu vou pegar o myfun, aplicar ao resultado do f, aplicado a qualquer outra coisa. Então, isso é bem interessante, porque eu tenho aqui uma função, eu tenho um monte de função, e isso aqui vai retornar uma lista de funções, que foi o que a gente acabou de ver. Mais uma lista de funções. E aí, o que é que eu faço aqui? Eu, agora... Eu peguei cada uma daquelas funções que eu gerei aqui e eu apliquei elas ao valor 3. E aí deu esses valores aqui. 24, 32, 36, 4 e 4. Agora eu vou pegar todos esses valores e somar. E deu 100, um número bonito. Mas agora, o, o que seria interessante aqui seria eu ter, por exemplo, uma outra função, vamos chamar aqui myFUN2, que é uma função que recebe x e y e retorna um, x vezes y. Uma função... X vezes Y mais mil, vamos fazer um pouco diferente, e agora o que é que eu que eu quero? Se eu pegar isso aqui, por exemplo, se eu colocar aqui My Fun dois, ele vai dar erro, ele vai dizer: olha, essa My Fun 2 ele está esperando dois valores. E eu estou passando somente um. Ah, beleza. Deixa eu colocar então o 13 213 O valor que eu tinha lá era 100. Aí eu peguei o 100, multipliquei por 13, 1.300, somei mais 1.000. Funcionou? Funcionou. Mas vamos dizer que eu quisesse. O conto é que é, nesse caso aqui, não vamos, vamos fazer uma coisa que faça sentido a ordem, né? Nesse caso aqui, ele vai pegar 100 menos 13, é 87, e vai somar com 1000, que é, e vai dar, 1087. Mas vamos dizer que eu não queira 100 menos 13, eu quero 13 menos 100. Se eu quero 13 menos 100, aí eu vou ter que usar o den. Suponha que eu não pudesse simplesmente mudar a ordem aqui do X do Y. Eu vou ter que mudar, usar o den. Então, eu vou fazer, criar uma nova função anônima que vai aplicar o MyFum a 13 e X. E agora, qual que vai ser o resultado? Então, eu vou pegar o 100, em vez de colocar 100 menos 13, vai ser 13 menos 100, que vai ser menos 87. Subtraindo de 1.000, vai dar um número qualquer aí que eu não sei, de cabeça, 913. Então, para isso, você viu o DEN. Eu tinha uma função de aridade 2, eu tinha um número para, que eu, para o qual eu queria passar essa função, na verdade, eu tinha dois números, só que a ordem não era a que eu queria. Eu usei o kernel den para trocar a ordem aqui e passar o 13 para poder continuar no pipe. E aí, por exemplo, eu poderia aqui nesse pipe fazer mais alguma coisa do tipo... Deixa eu ver se isso aqui vai dar certo. É, deu certo, eu, eu chamei, deixa eu colocar um, um outro anion inspect aqui, vou mostrar o que foi que eu fiz. Eu chamei o MathPole, que é o, eu, eu peguei o resultado e elevei ao quadrado, e se eu quisesse fazer o contrário? Se eu quisesse fazer o seguinte, aí eu, eu vou querer pegar o que quer que eu tenha o valor que tem chegado aqui, que é 913. Na verdade, o que eu vou querer fazer é... Eu vou fazer x tal que... Eu vou fazer o, o valor. Em vez de fazer isso que eu estou fazendo, eu vou colocar 3 elevado ao, a esse número que eu gerei aí, que é 913. É um número bem grande, eu acho, né? Uh, anonymous Function. Ele reclamou aqui. Bad argument in arithmetic expression. Ele tinha o um 913. MathPol, 913. Deixa eu fazer uma subtração aqui, ver se é porque ele está achando que o número é muito grande. É, eu acho que era isso. Então, x, ele pegou 913. é que 3 elevado a 13 dá esse valor todo aqui? Vamos ver no ix. Math de 3 elevado a 13. Opa, é Pior que é isso mesmo. MathPoll de 3 elevado a 913. Ah, é, ele não aceita. Um... Deve ser um número muito grande pro, Será que eu consigo a ajuda aqui do MathPoll no terminal de LX? Esse que é um número. Tem um limite dos valores aqui. Então, a gente viu que deu para calcular até 600. Será que dá para calcular 613? Então, é só eu subtrair aqui, menos 300. E vai. Opa, não era o AX que eu queria. E deu certo. Ele calculou um número gigante aqui para a gente. Tudo isso fazendo uso do kernel-dem. Então, pode ser útil para você. Tem que tomar cuidado, que pode ser que deixe o código menos legível, você colocando variáveis, é, funções anônimas no seu código à torta e à direito. Esse código aqui é um exercício, o objetivo não é que seja um código legível, mas fica aí o, o exemplo para vocês. Se vocês souberem usar, Talvez seja bem interessante usar o, o Kernel Dane. E aquele recado final: escutem o podcast Alistair em Foco. Hoje, no dia em que gravo, 6 de abril de 2022, saiu o episódio com Marlon Saraiva. E até o próximo vídeo. Um grande abraço a todo mundo.